Olha, se você quer começar a ganhar dinheiro com apostas esportivas, ou inclusive se você já aposta na Best365, mas ainda não está conseguindo ter o lucro que você gostaria, se liga até o último segundo desse vídeo, que eu vou te mostrar agora tudo que você precisa para você começar a ganhar dinheiro com este mercado. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje eu quero te mostrar quatro passos imprescindíveis, obrigatórios basicamente, que irão fazer com que você ganhe mais dinheiro na Best 365. se você é um iniciante, você comece a ganhar dinheiro na Best 365. é sério, olha só, se você não seguir isso que eu vou te mostrar aqui agora, dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro na plataforma, muito pelo contrário, você vai perder grana, você vai ficar no prejuízo, então assista até o final. E se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like e já se inscreva clicando no botão aqui embaixo agora mesmo para você não perder os próximos conteúdos, porque eu tenho certeza que fará total diferença para você. Então já clica aqui no botão de se inscrever e vamos embora para o vídeo. Bom, olha só, a primeira coisa que eu quero deixar para você, a primeira dica é, inclusive, através de uma experiência que aconteceu comigo que não foi tão boa, ok? Que é exatamente trabalhar muito o seu emocional, tá? Trabalhar a sua mentalidade para trabalhar dentro deste mercado. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Bom, eu já falei em outros vídeos aqui, mas vou falar novamente. Eu já quebrei a banca umas quatro vezes no meu início e eu comecei de uma maneira totalmente errada lá atrás, é, inclusive eu perdi na época uma média de uns 3 mil a 4 mil reais para você ter uma ideia, porque eu, né, eu iniciei colocando valores relativamente altos, digo assim, né, do que a maioria das pessoas costumam começar, né, começam ali com valores, com depósitos menores, eu comecei com depósitos maiores, depósitos de mil reais, de 800 reais, de 700 reais e perdi muito rápido exatamente por não estar tá trabalhando o meu emocional. Então sabe quando você, por exemplo, ganha umas duas, três seguidas e aí você vai na onda e vai aumentando ali as apostas e logo em seguida você perde e aí você fica puto que você teve um prejuízo ali, você... Vai na, no intuito de recuperar e aposta mais E aí acaba perdendo E vai naquela onda e na hora que você vai ver você perdeu tudo Sim, acredito que você quiser Olha só, eu já cheguei a perder mais de mil reais Que eu tinha na minha banca Em um único dia, tá? De, em questão de, de minutos, basicamente Tipo assim, peguei uma sequência boa de greens Fui na onda querendo ganhar mais Aí acabei perdendo uma aposta aqui E aí fui querendo recuperar aquela aposta anterior E apostei de novo e perdi novamente Na hora que eu viver eu estava perdendo tudo E eu sei que isso já aconteceu com algumas pessoas Que acontecem com algumas pessoas Não sei se já aconteceu com você Se você já quebrou a banca alguma vez Coloca aqui nos comentários Para eu saber também como que aconteceu Se você quiser, conta aqui para gente Como que aconteceu aqui nos comentários que eu vou te responder. Então, a, o primeiro intuito aqui é trabalhe bem a sua mentalidade, tá? Trabalhe bem a sua mentalidade, porque se você não fizer isso, você pode acabar tendo prejuízo, porque o emocional, na verdade, chega a ser 80% deste, é, deste mercado para quem ganha dinheiro. 80% é o emocional, tanto para quem ganha, tanto para quem perde, tá? Se você perde, muito fácil, é porque o seu emocional está 80% despreparado, vamos dizer assim, você precisa trabalhar muito bem o seu emocional, saber a hora de parar, saber a hora de continuar, saber a hora de dar uma pausa, porque senão a gente acaba perdendo muito dinheiro. E eu não quero que aconteça que aconteça com você o que aconteceu comigo, tá? Perder grana da forma que eu perdi no início. Eu espero de verdade que não tenha acontecido e que não venha acontecer com você, caso você esteja iniciando ainda. Trabalhe muito bem o seu emocional, beleza? Segunda dica que eu acho fundamental para você que quer é ganhar dinheiro através da Bet365, através da apostas esportivas, é você trabalhar com uma meta. Escreva meta aqui para mim, editor. Trabalhar com uma meta diária, tá? Seja tanto para ganhos no dia e também para perdas, ok? É muito importante você trabalhar com isso, porque senão acontece o que eu disse no primeiro, na primeira dica. Você acaba perdendo tudo que você conquistou durante o dia, ok? Então é o seguinte, trabalhe com uma meta diária, tá? Por exemplo, ó, a minha meta é 50 reais por dia. 50 reais por dia parece pouco, analisando ali talvez o dia, né? Porra, 50 reais dia é muito pouco. Ainda mais se comparar com o que outras pessoas talvez ganhem neste mercado. Só que 50 reais por dia, mano, é reais no final do mês. É mais do que um salário mínimo. Eu tenho certeza que 1.500 por dia... Ajuda muitas pessoas hoje Eu já mostrei em outros vídeos aqui pra vocês Que a minha meta diária é em torno de 150 a 200 reais por dia Quando eu bato ali uns 180 reais, por exemplo Eu já paro no meu dia, ok? Eu, eu, eu não continuo tá? E você também precisa ter uma meta de perdas. Como é uma meta de perdas? Vamos por assim, porra, se eu perder, sei lá, 70 reais no dia, eu parei, eu não vou continuar, não vou tentar recuperar, porque senão você acaba perdendo mais, vai na onda, lembra do emocional? Então, coloca uma meta também de perdas, principalmente se você faz sozinho, se você mesmo tenta fazer suas próprias análises, se você mesmo tenta sabe, ali, tenta seguir as apostas por conta própria, porque uma coisa é quando você segue por exemplo, um grupo VIP, que, que ali tem um especialista que tá mandando sinais dentro do grupo, que é basicamente o que eu faço, não né? vou até pedir por editor colocar aqui agora os lucros de alguns dos alunos que estão lá dentro do grupo, não só meu, não, mas de alguns anúncios dentro do grupo VIP que a gente faz parte, que é um grupo de futebol virtual. Só pra você ter uma ideia, tá? Pra você ter uma ideia, a, a taxa de acertividade do Lucas, que é o analista que manda as entradas lá, é tão alta que no mês de agosto, por exemplo, o grupo terminou com mais de 400 acertos e menos de 20 erros, pra você ter uma ideia. A galera que tá lá, tipo assim, tem hora que fica alucinada com tanto acertos, tá? Tem dias que termina tipo 25x1, 25x0, 28x2, é muito louco. Só que ainda assim, você precisa trabalhar trabalhar com metas mesmo que você faça parte de um grupo VIP tá? para quem quiser saber mais sobre esse grupo VIP vou deixar meu WhatsApp aparecendo aqui na tela e vai estar tá o link também que tem a página que explica tudo sobre esse grupo VIP que eu faço parte aqui na descrição do vídeo também, caso você queira fazer parte lá junto comigo. Eu tô lá dentro desse grupo também, tá bom? Bom, mas enfim, é interessantíssimo que você trabalhe com metas. Tanto pra perdas, tanto pra ganhos, tá? Então coloca uma meta diária. Pô, não, quero ganhar trintinha por dia. Trintinha por dia vai dar 900 reais no mês, mano. É quase mil reais a mais no mês, entendeu? Se você trabalha fora, se você trabalha no mercado tradicional ainda, é uma renda extra que pode talvez pagar a parcela do seu carro, pode talvez pagar o aluguel da sua casa, pagar uma compra mais recheada pra sua casa. Pode ajudar pra caramba, tá? Então... Mas trabalhe com metas. Tenha em, é, é, em mente isso. Bateu a sua meta do dia, o que você tem que fazer? Parei. Se você bateu a sua meta 10 horas da manhã, parou só no dia seguinte. Não vai na onda de, não, vou aproveitar e vou tentar ganhar mais. Que aí você vai lá e acaba perdendo a grana, tá? Então coloca uma meta diária, defina agora, dá um pause no vídeo se você quiser agora e defina a sua meta diária para você ganhar dinheiro com esse negócio. E a terceira dica que eu deixo para você que agora é trabalhe com mais qualidade e menos quantidade. Como assim? Bom, tem pessoas que perdem muito dinheiro, isso aconteceu no meu começo também, porque querem pegar 10, 20, 30 né? entradas, querem fazer 30 apostas durante o dia. E, e, e no meio dessas 30, ou seja, quanto mais aposta você fizer, mais chances você tem de pegar um red, mais chances você tem de pegar uma aposta que vai dar errado automaticamente. Então eu prefiro trabalhar com mais qualidade, ou seja, menos quantidade. Geralmente, tá? Eu, Júnior Moreira, eu geralmente pego de 3 a 4 entradas, 4 apostas por dia. Geralmente somente isso. E mesmo assim ainda pego a, as entradas lá do grupo VIP. Eu não sou analista profissional. Eu não tenho tempo de ficar analisando jogos do, do dia inteiro, jogos do mundo todo. Eu não tenho tempo para isso, tá? Porque eu tenho outras coisas para me fazer em relação aos meus trabalhos também. Tenho trabalho com outros negócios. Então eu não tenho tempo de ficar analisando jogos, tá? É, pr primeiro que eu não sei ficar analisando, eu não sei fazer análise completa de jogos. E segundo que eu não sei e não tenho tempo para ficar analisando. Eu não sei se você também, o seu dia a dia é corrido por causa do seu trabalho, talvez você chegue à tarde em casa, eu não sei como é que é não. Mas eu pego somente as entradas do grupo VIP primeiramente por conta disso, porque eu não tenho tempo. Segundo porque os caras já fazem as análises totais, então a chance de acertos dos caras são muito maiores. Então o que, que eu faço? Eu prefiro pegar menos entradas... Com os valores, vamos dizer assim, um pouco mais altos, porque eu consigo bater minha meta com três entradas, com apenas quatro entradas durante o dia e pronto, tá? É, tem vezes que, às vezes, lá no, no, no, no meu Instagram, por exemplo Se você não me segue, me segue aqui no Instagram Vai aparecer pra você aqui na tela Tem vezes que lá no meu Instagram, eu, inclusive, por exemplo Posto que, às vezes, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã Eu já bati minha meta Porque, às vezes, eu pego exatamente 2, 3, 4 entradas apenas um dia E já bato a minha meta cedo, ok? Então, eu prefiro trabalhar com qualidade do que quantidade Pense muito nisso, tá? Porque quanto mais entradas você fizer Mais chances tem você pegar alguns heads no meio do caminho E aí, talvez, esses heads seja o suficiente para você ter prejuízo ou ficar no zero a zero no final do dia. Então, prefiro pegar poucas entradas que vão dar um lucro maior. Ok? Bom, então basicamente é isso. Imagino que com essas três dicas, quatro dicas, eu não lembro quantas que eu dei, que acho que foi três dicas, vão te ajudar a obter mais resultados. Oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil? Bom, então é isso. Espero que você... <risos> silêncio! E na hora de finalizar o vídeo, um abençoado começou a usar, olha, uma furadeira aqui no, no condomínio. Mas enfim, já tá no final do vídeo mesmo, então vamos terminar com a furadeira fazendo barulho, hein? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vou deixar o link do grupo VIP do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais sobre o grupo VIP também, demorou? Tamo junto, grande abraço, até mais e valeu!